Tal, assim que, que. E não é achismo, né? Não é ah, o que eu. Não. Você vivenciou, né? Não, e com um e com ele teve que se internar, né? E em lugares muito sérios que realmente não foi nenhum. Quatro profissionais sérios uhum. falaram: cara, isso é clássico, caso clássico de ayahuasca. Caso clássico. Já tivemos vários aqui e é muito perigoso. Muito. Então a gente abre o olho aí, pelo amor de Deus, viu que é um negócio sério. É, isso, isso acho que pode muito acontecer sério. também com. Outras drogas, né? Alucinógenas. É. Sim, sim. Podem, pode acontecer. Pode, também. pode. É um gatilhozinho ali que. É... E não tem volta. É, é louco isso, é muito, muito louco. Muito louco. Você foi casado, então, antes da, da Tati? Quanto, quantos anos? Ah, eu fui casado várias vezes já. Ah, você já teve mais casamento! que eu puxei o papai? Só que meu pai fazia <risos> filho, né? Meu pai ah, marcava é... cada um com filho, <risos> às vezes com três.